Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está aqui no canal da Vision, é uma empresa voltada para a área de serviços gráficos em geral, e também agora sublimação. E é esse assunto que nós vamos falar hoje, é perfil ICC para sublimação. Né? Aquela coisa que atrapalha todo profissional dessa área aí, na questão de ver uma coisa na tela quando vai imprimir sair outra né? Nós vamos estar trabalhando é basicamente isso aqui, ó. É como se você tivesse essa cor na tela e depois você imprimir e sair essa cor, né? Uma cor mais, sei lá, bem diferente. Então como é que vai funcionar? Eu já tenho aqui o perfil, né, baixado. Eu procurei muito, gente, procurei mesmo. Eu tive muito problema com essa questão. Procurei no YouTube, procurei em alguns sites, né, é, não encontrei. Infelizmente, não encontrei. Infelizmente, encontrei, acabei pegando vírus no computador aqui, por conta disso, né. Então, eu acabei, offline, vamos chamar assim, eu consegui perfil de cores. É esse aqui. Ah, Jonathan, você pode disponibilizar? Disponibiliza, com toda certeza. Né, mas eu vou pedir a sua força aí no like, na descrição, do, né, na canal aí para você fortalecer porque a sua inscrição e seu like, seu comentário aí, fortalece, nos motiva a fazer mais e ajudar cada vez mais, né, a gente vai estar ciente que tem pessoas que precisam ser ajudadas como nós né no meu caso aqui, eu tenho um perfil de cores aqui a minha tinta é aquela Inky agora, essa tinta aqui ó e... InkTech, né? não estou fazendo propaganda aí para InkTech, mas é a minha tinta, então tenho que falar sobre ela. Né? Pode ser que dê para outra tinta? Pode, né? não custa nada tentar ir, mas é mais correto que seja esse Então vamos lá, sem demorar mais, já demoramos muito. É, nós precisamos instalar aqui. Você vai seguir esse espaço comigo, menu iniciar, computador, é, deslocar o C. Windows. Nós vamos aqui agora naquela paginazinha do vírus. Como eu falei para vocês, foi aqui que eu peguei meu vírus. Eu nunca mais esqueci dessa pasta. System 32. Galera, vou um pouco rápido para não ficar muito longo o vídeo, mas vocês podem estar pausando e pode estar olhando aqui em cima os caminhos que nós estamos seguindo. Até agora, computador, descolocar o C. Windows System 32. Nós vamos agora numa página chamada Spool. Ah, João, eu já rodei aqui, tá difícil de achar. Então, tem uma dica, talvez você não saiba aí, vai ser muito útil clique em uma pasta qualquer e seleciona spool é uma é uma página que uma pasta que tem o um nome começado pelo s então se você apertar a tecla s do seu do seu teclado ele vai começar a selecionar para você a, em ordem alfabética partindo do s aqui ela spool s p o o l abre ela agora nós vamos em drivers drivers nós vamos em color e instalar ela aqui uma dica pessoal, se você está no Windows 7 e você tiver essa opção aqui quando você abrir aqui, você vai clicar com o botão direito e vai pedir para instalar automaticamente ela vai jogar nessa pasta que nós fomos mas às vezes você não tem essa opção por algum motivo não aparece essa opção aqui para você então é bom importante a gente saber o caminho como a gente já está no caminho lá nós vamos pegar, dar um CTRL C Levar é, vai lá para dentro. A minha já está aqui, eu não vou colar. Ela já está aqui. Beleza? Jogamos para cá. Pronto. Ela está no nosso sistema operacional. Bacana. Mas e na impressora? Nós precisamos instalar na impressora. A impressora ainda está com... Ainda vai dar um problema se você imprimir. Ela está no seu sistema operacional, já está ali junto com os outros aqui. ó Que todos esses outros que, que nós vimos ali são perfis de cores. né Então, você vai ter que definir qual que ela vai usar dentre esses aqui. Então, de uma maneira mais fácil, nós vamos iniciar na pesquisa. Escrever aqui impressora. Acho que nem impressora, chega é em impre, impre. É Dispositivo, impressoras. Vai procurar sua impressora aí, a minha l 365 Clicar em propriedades de impressora. Vai vir em Colors, é, gerenciamento de cores. Perdão. Novamente, gerenciamento de cores. Quando você abrir, vai estar assim: ó, o nome do seu monitor. Você vai clicar e procurar sua impressora A minha já está por padrão O meu sistema de cores Então a sua deve estar tá aí A original dela, né, da Epson e, e tudo mais Beleza, você vai vir em adicionar é, Procurar A minha já sai na pasta color Mas você vai procurar aquele caminho Todo de novo Que é Computador, disco C Windows, tarana, tarana. Não vou muito pra gente não prolongar muito o vídeo como eu disse, você vai pausando aí e vai ficar bem fácil de você saber isso. Eu vou até colocar na descrição do vídeo aí, pra você ver. É bacana, então, achei ele aqui, vou clicar nele e definir como padrão. Ótimo, configurando uma impressora, mas às vezes o que aconteceu comigo, pode acontecer com você aí. Não estava liberando pra eu clicar aqui e definir como padrão, estava entrando em conflito. O que eu tive que fazer? Me virar pra descobrir. Eu vim aqui em todos os perfis, tentei colocar ele aqui, ó. Procurei, né? Adicionar, tá Vim adicionar, achei a pasta. Ele fica aqui e eu coloquei ele aqui. Beleza, ficou ótimo, mas mesmo assim não funcionou. Vim aqui depois em perfil de cores, é perdão, perfil do dispositivo e coloquei também. Quando eu coloquei aqui, funcionou. Aí eu vim aqui na minha impressora e ele já estava ativo para definir como padrão. Então, ficou. Ótimo, aqui, essa parte fechamos. Agora nós vamos em outra parte aqui, porque não adianta nada você ter um, um software já funcionando, um perfil de cores ativo da sua impressora, sendo que sua impressora faz algumas correções que fogem desse perfil. Então, nós vamos aqui agora em preferências de impressão. Na sua impressora, botão direito, preferência de impressão. Quando você abrir, você vai ter aqui, né, algumas configurações, não mexe muito, procura não mexer se você não tem muita noção, não mexe muito, porque isso que prejudica demais algumas coisas que você fizer aqui que é errada, né? Você vai vir aqui em impressão, perdão, é... é fugir da memória aqui, ah, qualidade, você vai vir em qualidade, clicar em mais, mais configurações, o meu já tá. e você vai preferir qualidade, do, você vai não... Vai escolher velocidade e qualidade, mas o ideal é que você prefira mais qualidade. Topa lá no final mesmo. Ok. Vai vir mais opções. Personalizado. Avançado. E aqui que é o problema. Se você tem um perfil de cores já ativo na sua impressora, não tem por que ele fazer correções de cores. Porque ela vai fugir daquele perfil. Então... É, se você está usando aí a Epson L36, L365, para mim, no meu caso, funcionou melhor esse, perfil ICM. Ou você pode usar esse, sem ajuste de cores. Mas o meu funcionou bem, eu estou deixando ele aqui. Beleza? Fechou. Finalizou a sua impressora, vai imprimir bacana. Vai, vai, você vai executar aí bons trabalhos, do jeito que você vê na tela aqui, vai sair seu, na sua impressora. Vale dizer que é o seguinte, pode dar certo, pode não dar certo. Esse é um perfil de cores para tinta que eu uso. Se você tem uma outra tinta, pode ser que não dê certo. Procura aí o seu fabricante, seu fornecedor, se ele tem um perfil de cores aí para te ajudar. Né? Aí eu volto a falar, se você quer esse perfil de cores aqui, curte aí, compartilha. Vamos alcançar um, uma média boa aí de likes, nem vou estipular não, né? o primeiro vídeo. Mas para a gente estar tá se ajudando, né? Nessa área aí de sublimação E tudo mais é... Pessoal, então é isso aí Acho que já ficou até longo demais o vídeo aqui Quero agradecer se você ficou até o final aí E se você precisar de algum suporte aí Pode nos chamar, pode sugerir vídeos Nós vamos estar fazendo uma série de, de vídeos aí Na medida do possível E escreve aí, ativa o sininho para quando tá chegando você tá acompanhando aí aviso nos seus vídeos Nos seus tutoriais, bacana? Muito obrigado, bons trabalhos, Deus abençoe.